comprou uma boneca que se movia e dançava sozinha, era uma boneca eletrônica movida a pilha. Um certo dia ela notou que havia algo de errado com aquela boneca, volta e meia a boneca estava ativando e se movendo sozinha. Foi então que ela teve uma ideia, remover as pilhas, foi quando ela se deu conta de que deveria se preocupar não com o defeito da boneca, mas sim com o que estava tomando conta dela. É por essas e outras que eu nunca gostei de bonecas, só de bonecos. Prestem bastante atenção neste manequim. Você notou algo de errado nele? Para quem não sabe, este manequim é conhecido como Lapa Coalita e tem uma história muito assustadora e perturbadora. Este manequim costumava ficar na vitrine de uma loja de noivas mexicana e colocada lá, as pessoas começaram a notar algumas coisas muito estranhas. A quantidade de detalhes deste manequim era uma coisa impressionante. Perceberam que haviam pelos nas sobrancelhas, veias e até mesmo uma coloração diferente ao redor da boca. Mas as coisas começaram a piorar quando as pessoas repararam que ela era muito semelhante à filha do dono, a Pascoela, que já havia falecido. Ao que tudo indica, a filha de Pacoalita estava noiva quando foi picada por uma aranha viúva negra, mas a coisa mais macabra neste manequim eram suas mãos. Elas tinham veias, marcas nos dedos, até mesmo unhas, coisas que nenhum outro manequim tem. A família ficou bastante triste com a perda da filha e não aceitava de forma alguma que ela estivesse partido tão cedo. Eles decidiram mumificá la e eternizá-la em sua loja, sim. Isso que vemos não é um manequim, mas sim um cadáver. Decidiu subir junto de um amigo no alto de uma montanha em uma região isolada da civilização para acampar a fim de observar as estrelas e tentar captar algum OVNI. Detalhe: no alto daquela montanha havia um milharal. Yeah. I like know what the hell Jeff Huck Enquanto observava as estrelas, ele ouvia um barulho de um gemido assustador vindo lá de dentro do milharal. I didn't do that. Is someone else here? Achando que era seu amigo precisando de ajuda. Ele fez algo que jamais deveria fazer segundo as regras de filmes de terror, correr para dentro do milharal. Quando ele voltou à barraca para contar ao seu amigo, ele já havia desaparecido. Ah! You know depois que algo pegou em seu braço, ele se desesperou. Foi quando ele descobriu que naquela plantação havia uma mulher com uma feição assustadora. Ele ficou em estado de choque quando se deparou com ela. Um grupo de caça fantasmas brasileiros foram até uma casa abandonada conhecida por uma alta intensidade de atividades de poltergás. O local tem histórias assustadoras de pessoas que entraram e saíram com a mente totalmente afetada. A lanterna tá fraca? Oh, oh, passou alguma coisa lá, hein? Passou alguma coisa naquela janela ali? Ó. ali? Não, na outra. Ó, oh, cara, tem alguma coisa passando lá mesmo. Já na entrada, eles tiveram uma amostra grátis do que aguardava por eles lá dentro. A gente aquela boneca, velho. Mas não era a sombra da boneca, não. Não era a sombra é. da boneca. Que aí? Vai, lá, vai, lá. Vai, lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Cara, lá, cara, lá, cara vai lá, um monte vai lá, de uma lá, criança, velho. velho. Meu Deus. Cara, como é que vai entrar? E não... Cara, não tem condições de entrar aí, velho. Explorando cada cômodo da casa. Neste momento, algo lhe chamou a atenção: um berço no fundo do corredor. Berço este que não estava ali na última vez que eles foram no local. Eu ainda... Eu me morro, é isso, é isso, Foi quando ele contemplou aquele berço sendo movido por uma boneca possuída. Sim. Ela se moveu pairando no espaço. É isso, cara? cara, a boneca, a gente viu a boneca, ela empurrou o berço a na nossa frente, bicho, cara. cara. Opa, sim, a boneca? Boa, sumida, Ai, quero, o berço tá aqui, velho. A boneca aqui? Deus, sumiu, velho. Sumiu. Olha aí, ó, é dentro do quarto, é dentro do quarto isso. aqui, ó. Como, como se, ó, tava aqui assim, Pra piorar, a tal boneca sumiu dentro daquele quarto. Cara, essa foi a cena mais inacreditável que a gente já gravou na nossa vida, velho. Mas é bom terem um cuidado. Ela pode não estar no quarto, mas ainda está na casa. Oh, oh, oh. oh meu Deus do céu, cara! Ah, oh, cara! Meu Deus do céu, velho! Ah, oh, cara! Meu Deus do céu! Olha ali, velho! Olha isso, cara! meu, meu, Deus, meu, Deus. Ah, meu, Deus, meu Deus. Com medo da boneca que balança o berço, eles se retiraram do local. Aqui temos o trecho de um vídeo no qual um homem esteve diante de um ser estranho em um trilho de trem. Ele estava voltando para casa andando por este caminho após seu carro enguiçado. Foi quando essa coisa cruzou seu caminho, então ele decidiu ir para tudo ou nada contra a criatura e prevaleceu. Mas o que seria este ser? Seria um demônio? Note que sua boca está toda rasgada e arreganhada, é, é como se fosse algo que escapou por alguma fresta do inferno. No a seguir vocês verão um experimento impressionante feito por Hawking Jean. Ele montou uma piscina que desafia todas as leis da física e pode ser indicado ao prêmio Nobel de Física. Note que as águas se mantêm firme na vertical como contida por uma energia sobrenatural. Para mostrar sua efetividade ele deu um salto na piscina, mas como ele conseguiu? Teria tido a ajuda dos alienígenas? Como isso seria possível nadar até o céu? Qual seria a sensação de nadar para baixo? Será que a gravidade seria neutralizada ou cairíamos em queda livre sobre as águas? Note que as águas se mantêm firme na vertical como contida por uma energia sobrenatural. Essas imagens estão causando verdadeiro rebuliço nas redes sociais. Nela vemos uma senhora empunhando uma faca afiada com uma criança no colo durante um culto. Qual seria o objetivo deste ato? Será que ela queria oferecer aquela criança como sacrifício? Sim, meu filho. Ela poderia muito bem ter mal interpretado uma mensagem supostamente divina, que talvez tenha pedido para consagrar a criança oferecendo a Deus. Por sorte, parece que ela refletiu antes de fazer o que não devia. Repare que em um determinado momento, a senhora roda com a faca na mão, correndo até risco de rasgar as entranhas de alguém. Muitos dizem que aquela faca é uma espadinha de brinquedo, item de campanha de igreja. Mas e você? O que acha dessas coisas bizarras que vêm acontecendo nas igrejas? Você confiaria o seu filho a uma pessoa com uma faca na mão? Tem que ter muito cuidado, pois vai que o diabo entra no corpo dessa senhora. Ah, você já viu o que queria acontecer, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza. Realmente, estamos no fim dos tempos. Isso é tudo e a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Ainda dá tempo de deixar o seu like e se curtiu este vídeo, inscreva-se e ative as notificações. Até mais, nos vemos no próximo vídeo.